Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, em cada capítulo desta obra que estamos abordando a mediunidade, a obsessão, a experiência nas reuniões mediúnicas, o trabalho constante do bem com Jesus, usando essa ferramenta bendita, que é a unidade. O livro, você já sabe, é o diálogo com as sombras. Nós, no capítulo que estamos seguindo, no último programa, iniciamos Sonhos e Desdobramentos. E o autor vai continuar apresentando, Hermínio Corrêa de Miranda, as condições favoráveis desse trabalho através da faculdade do desdobramento ou sonambulismo, e retomamos o parágrafo onde ele faz um alerta. Atenção, pois, com o um material onírico. Ele está se referindo ao conteúdo dos nossos sonhos, que precisa ser examinado, selecionado, criticado e aproveitado com prudência, porque qualquer empolgamento já é suspeito. Os companheiros espirituais mais responsáveis não agem à base de inconsequências e entusiasmos injustificados. Mesmo nos momentos de maior alegria, pela solução de um caso particularmente difícil e delicado, eles se apresentam emocionados, por certo mais sóbrios, serenos, gratos, equilibrados. Cuidado, pois, com revelações, e aqui ele coloca no texto, entre aspas, revelações sensacionais, com missões importantes, com elogios descabidos, com encontros com espíritos que se apresentam sob identidades pomposas. Então nenhuma entidade de caráter sério superior vai fazer elogios, porque eles nos enxergam com as nossas necessidades nas condições enfermas espirituais que nos encontramos muito mais amplas que nós mesmos. O elogio, portanto, é falta de caridade. Mas o que a doutrina espírita tem a nos oferecer quanto às condições do desdobramento, da libertação parcial durante o sono, durante os sonhos, Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do Livro dos Espíritos, capítulo 8, a segunda parte da obra, que intitula-se Da Emancipação da Alma, o subitem O Sono e os Sonhos. É a questão 402, elaborada por Allan Kardec. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os instrutores da humanidade respondem, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te? É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência? ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus brilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas, que todas as crianças formulam, que fazemos quando dormimos, que são os sonhos. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, no estado em que fica permanentemente, depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. E Hermino de Miranda continua dizendo, André Luiz adverte-nos, no livro Evolução em Dois Mundos, dos riscos que o Espírito encarnado corre durante o desprendimento do sono, quando recolhe os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. Então, soma exatamente isso, meu caro ouvinte, a continuidade daquilo que construímos, dos nossos interesses, do foco mental que estabelecemos pelo pensamento, do que ocorre conosco, do que já ocorreu no passado, as consequências futuras, o nosso convívio com o mundo espiritual. Daí a cautela com esse material onírico. E mais, numa e outra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados, que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes, quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Então, a aura, meu caro ouvinte, essa extensão radiosa, natural, da construção psíquica de todo o conjunto que estabelecemos, de concurso pelos nossos esforços no trabalho do bem, do que pensamos, do que desejamos, do que temos por interesse, das reflexões que realizamos, da ocupação que se estabelece com os nossos intuitos. É como se fosse a nossa identidade no mundo físico. A aura é a identidade no mundo espiritual. E vai estabelecer conexão de energias com os mesmos afins. Com os mesmos propósitos. E Hermínio de Miranda continua. Mas não é só isso. Quando encarnados na crosta... Observa Sertório na obra Missionários da Luz, também de André Luiz, o autor. Não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltores inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Então, meu caro ouvinte, é muito importante no momento em que vamos repousar à noite para dormirmos Entrarmos em oração, pedirmos aos nossos guias espirituais que possam nos orientar, que possamos nos conectar a eles no trabalho sério, oportuno, na ocupação útil, enquanto nossos corpos refazem suas energias pelo sono físico, nossos espíritos, nós mesmos, permanecemos ativos. E não temos toda a lembrança, porque o registro agora será perespiritual. Ouçamos agora aulos nos domínios da mediunidade, outra obra de André Luiz. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagem de serviço edificante, fora do carro de matéria densa, habituados à orientação pelo corpo físico, Ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, a maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão no de desacordo com seus movimentos rotineiros. Aqui uma situação clássica que certamente já ocorreu com todos nós. Ao nos depararmos com uma situação embaraçosa no mundo espiritual, ou que nos choca, sentimos como se estivéssemos caindo e acordamos abruptamente no corpo físico, como que num choque. E aí contamos, sonhamos que estávamos caindo. Na verdade temos o corpo físico para servir de refúgio. É o que o instrutor Aulus está nos dizendo. Então, enquanto estamos a caminho, meu caro ouvinte, vamos nos preparar cada vez melhor para não precisarmos fugir e sim permanecermos ao lado dos nossos amigos espirituais e instrutores. Vamos continuar analisando sonhos e desdobramentos já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando... Mediunidade, Mediunidade e Obsessão. Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meoarobaradio ou pelo WhatsApp. Oito quatro oito Aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos dando continuidade ao capítulo Sonhos e Desdobramentos Da obra Diálogo com as Sombras E você já percebeu, não é, meu caro ouvinte? Nós estamos quase finalizando a obra Esta obra que é da Federação Espírita Brasileira Ficará à sua disposição na playlist do Youtube da Rádio Rio de Janeiro E também pelo Spotify com o próprio nome da obra, Diálogo com as Sombras. Retomando o parágrafo, o autor continua, aliás, seria bom reler todo o capítulo 11, Desdobramento em Serviço dessa obra. Ele se refere aos domínios da mediunidade. E também o capítulo 21, Desdobramento da obra, Mecanismos da Mediunidade, que também é do autor André Luiz que estuda o sono, o sonho e o desdobramento espiritual. Vejamos, por exemplo, esta observação já nos parágrafos finais do capítulo. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuem incursões nos planos do Espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos Dois benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Não faltam, pois, advertências, muito pormenorizadas, sobre a responsabilidade do trabalho que se realiza nas chamadas horas mortas da noite. Do ponto de vista do espírito, não resta dúvida de que são mais vivas essas horas do que as de vigília. Então quando alguém nos questionar o que você vai fazer se não dormir, vamos responder intimamente ou se for possível pelo diálogo. Temos muito trabalho a fazer em espírito no mundo espiritual. Insistimos, pois, em enfatizar que o assunto merece cuidadoso estudo, profundas meditações e cautelosa aplicação prática pois as responsabilidades envolvidas são enormes. Por outro lado, não nos deve atemorizar o vulto de tais responsabilidades. André Luiz assegura-nos que podemos ser adestrados para essa atividade, com real proveito para o nosso trabalho e, logicamente, para o nosso desenvolvimento espiritual. Cautela sim, temor não. O temor paralisa, imobiliza os esforços. Na ansiosa expectativa, é preciso vencer a inibição inicial e caminhar. A prece será sempre boa conselheira, a par de recomendações óbvias, que ressaltam dos textos que examinamos aqui e de outros que o leitor descobrirá. Vigilância com os próprios hábitos diários, cuidado com a alimentação, atenção com a saúde do corpo físico, desejo de aprender, para servir melhor. Então é todo um conjunto de trabalho, de dedicação, de cautela, de vigilância, de estudo constante, de ocupação com a obra do bem, para melhor servirmos. Antes de encerrar essas notas, uma observação ainda parece oportuna e necessária. Com frequência, nossos médiums contam-nos episódios em que participaram de trabalhos no plano espiritual nos quais funcionaram como médios, também lá desdobrados. Isso é perfeitamente possível e tenho decidido suporte da experiência. Em casos de meu conhecimento, nossos médios comparecem a reuniões de instrução e funcionaram mediunicamente, transmitindo mensagens de outros planos, sempre que para isso se prepararam devidamente. É possível, porém, um desdobramento depois de já desdobrado o corpo físico ou separado dele definitivamente pela desencarnação? Não temos o direito de pôr sob suspeito o testemunho de alguns companheiros de confiança, como por exemplo André Luiz. Em Nosso Lar, no capítulo 33, o sonho, é o que acontece com André Luiz. Ele está desencarnado Dorme no mundo espiritual, sonha e vai para um plano superior para encontrar-se com a sua mãe. O sonho, ao encontrar-se em plano muito elevado, em companhia do luminoso Espírito, de sua mãe. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Sim, meu caro ouvinte, o perispírito é formado por diversas camadas, e assim se explica o sonho do desencarnado. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso, narra André Luiz nesse capítulo. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Disso... Tudo podemos sumarizar uma observação final, conclui Hermínio Corrêa de Miranda. A maior parte do trabalho mediúnico não é a que se realiza em torno da mesa, no dia da sessão. É a que se desdobra para além dos nossos grosseiros sentidos físicos, enquanto o nosso corpo repousa. Aqui e ali, em modestas posições de meros aprendizes... Participamos de tais atividades. Tenhamos cuidado para não comprometê-los com o nosso despreparo e a nossa incúria. Aproximemos-nos com respeito da hora em que nos preparamos para adormecer, cansados das lutas do dia. Os companheiros que nos estão esperando podem ser aqueles que nos arrastam para os porões escuros do desvario ou os que nos guiam os passos incertos nas trilhas do bem. Depende de nós, a nossa decisão. Vamos pela escura e tortuosa viela que desce, ou preferimos a estrada que sobe reta e iluminada? Pergunta com muita propriedade, Hermínio Corrêa de Miranda, para cada um de nós, meu caro vinte porque nós temos o livre-arbítrio, temos o conjunto dos nossos interesses, o cerne mais íntimo das nossas intimidades espirituais, que estabelece conexão com o uso da vontade, com a ocupação das nossas oportunidades de trabalho, estudo, vigilância e oportunidade de conhecimento dentro desses recursos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Família, por autores diversos, Discografia de Francisco Cano Xavier, em seu capítulo 33, sob o título Emancipação Além Túmulo. Se aspiras a compreender o que seja a emancipação espiritual para os que esperam a morte, de mãos no arado das obrigações fielmente cumpridas, ouve os companheiros encarcerados nas provas supremas da retaguarda. Pergunta aos cegos que passam a existência buscando de balde fitar o colorido das flores. Como se comportariam obtendo de improviso o dom inefável da visão diante da luz? Examina os mais íntimos anelos dos paralíticos, que atravessam longo tempo, atarrachados no catre da aflição, suspirando por rastejarem. Reflete no martírio dos companheiros que amargam o hospital, o transitório desequilíbrio da mente, sequiosos de retorno ao próprio domínio. Sonda a agonia silenciosa dos mudos, que despenderiam alegremente todas as forças de que dispõem, a fim de pronunciar em breves palavras. Registra os soluços dos órfãos pequeninos, suplicando aconchego no coração materno. Medita na tortura constante dos que foram expulsos do lar injustiçados e infelizes sonhando o regresso aos braços que mais amam relaciona os suplícios dos que jazem nas penitenciárias dispostos a darem tudo de si mesmos pelo perdão das próprias vítimas de modo a aplacarem as chamas do remorso que lhes revolvem as consciências. Conta as lágrimas das mães desditosas que anseiam acariciar os filhos domiciliados para lá do sepulcro e dos quais se separaram, muitas vezes nas horas mais belas da juventude. Observa o tormento da alma que ficou sozinha no mundo, tateando em desespero a lousa em que viu desaparecer os derradeiros sinais humanos da outra alma, cujo amor lhe resume a razão de ser. Inventaria os pesadelos ignorados de quantos se curvaram para a terra, suportando os extremos achaques da velhice corpórea, afeição do viajante dentro da noite, indagando as estrelas da oração pela hora da alva. Emancipação. Todos os que estiveram um dia encadeados às trevas da provação conhecem a grandeza dessa palavra. Emancipação espiritual é a mensagem da morte. No entanto, para que a morte seja alegria e clarão, liberdade e reencontro, é preciso tenhamos sabido aceitar a escola da experiência terrestre aprendendo a sofrer e servir na veste física a encharcar-se de suor no trabalho digno, a fim de recebermos as chaves de luz do lar eterno na plenitude da vida maior. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, muita luz, muita paz. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.